Olha os espectadores do site de saúde quer aprender a fazer banana passa caseira e até mesmo banana cozida, crua? Então, fica aí. Você já provou uma banana pass e já viu o quão mais doce ela é do que uma banana bala? Por quê? Por causa do desidratador. Ou seja, o desidratador de alimentos é o que faz a desidratação desses alimentos que a gente compra secos Geralmente a banana, o damasco, figo, entre ova passa, então, até mesmo tomate seco O desidratador é uma ferramenta que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém, a maior parte das pessoas nunca se tocou que ele é o que desidrata os alimentos Porque não é muito comum no Brasil, poucas pessoas já viram um desidratador caseiro como esse então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer banana passa e ensinando também um truque que eu aprendi com o pessoal da Cunha Crua Carioca, a gente teve lá uma festa junina frugívora e eles me mostraram como fazer banana cozida no desidratador, vocês vão adorar. Então é uma forma bem saudável de comer comida crua, aumentar a doçura, porque a gente remove bastante parte da água E conservar mais os alimentos e também fazer de forma caseira Utilizando um desidratador desse como o Pardal, o Hobby, você consegue... Evitar o desperdício do alimento, ou seja, ele vai durar muito mais Você vai conseguir carregar ele mais fácil para os locais Ter comida crua, fresca, feita em casa né? É, apesar de ser levemente desidratada, ainda é muito mais fresca do que uma fruta seca do comércio E aumentar seu consumo de frutas e vegetais de uma forma bem prática Então, vamos aprender a fazer banana passa e banana cozida, crua Fica aí Então, o que a gente vai fazer? Sim Primeiro caixa de banana, a gente só vai soltar as bananas e colocar elas na bandeja do desidratador com a casca Sim, com a casca a gente vai co conseguir desidratar elas, tirar ela bem quentinha do desidratador, parece cozida Ela fica molenga até, mas ao mesmo tempo ela só foi desidratada Então é um, é um efeito bem legal, todo mundo desidrata a banana sem a casca e O que eu aprendi com o pessoal lá da Coia Crua, que é uma república frugívora eu tenho muito orgulho deles, o pessoal é firme e forte no propósito. E é só fazer isso, a gente só vai botar no desidratador as bananas só que na casca, tá? Então, e agora a gente vai tirar a casca das outras bananas e colocá-las também em outra bandeja de desidratador. E aí é como se faz usualmente a banana passa. olha agora temos um monte de bananas maduras sem a casca né as bananas com a casca também só bota elas maduras tá aí você vai botar a bandeja utilizar de preferência um pardal new hobby que é a pardal é a marca a melhor marca de desidratadores brasileiros e o new hobby é a versão deles caseira tá então um desidratador o barão New hobby, por exemplo tem cinco bandejas e você também pode comprar os o, as folhas antiaderentes são essas folhas pretas que vão em cima das bandejas tá essas cinco bandejas é você coloca os alimentos dentro delas aqui atrás tem um ventilador onde vai fazer passar o calor e desidratar nossos alimentos a banana na casca vai ficar tipo cozidinha sabe ela fica molenga e, e fica bem Bem quente para falar a verdade, né? É bem quentinha, parece banana cozida para café da manhã. E as bananas que a gente colocou sem a casca, você pode desidratar bastante, que aí você vai produzir uma banana passa, ou você pode desidratar pouco. Duas horas apenas é bem pouco, tá? Mas aqui, para mim, o gosto da banana levemente desidratada é indescritível, é muito melhor do que a banana passa em si. Porque ela retém água ainda, então ela tem aquela cremosidade da banana, só que mais doce e um pouco quentinha. Tinha quando ela sai do desidratador é fenomenal, imperdível, tenho certeza que vocês vão amar e depois de me verem comendo ou depois de provarem, vocês vão querer um desidratador caseiro para vocês. É literalmente o um forno de um crudívoro, né? Já que a gente não usa forno, fogão, panela, a gente usa liquidificadores, processadores e desidratadores para criar nossas receitas. Então, vamos, vamos esperar duas horas e a gente volta daqui a duas horinhas. A gente liga o desidratador ele já está acertado para 50 graus. Você pode passar, apesar de ser mais crudívoro, né? Começar a levemente danificar quando você passa de 47 graus. Ainda assim, não é uma grande, uma grande preocupação como é queimar a comida no fogo a 200 graus, 250 graus que comida cozida e forno chega geralmente, né? E tipo também de cozimento, certo? O alimento que você está levando é muito mais saudável. Não está preocupado se você botar 60 graus, tá? Para acelerar o processo. Então, botou e deixou umas duas a três horas, dependendo da temperatura que você tem, dependendo do desidratador que você tem em casa. Só fechou a porta e estamos cruzinhando nossas bananas. E agora, depois de umas duas ou três horas, a gente vai começar a tirar os alimentos do desidratador. Olha aqui. Que lindo. E também a ah, banana cruzida. Okay. Olha como ela fica preta por causa da desidratação. A gente também tem uns snacks aqui, na verdade estava aproveitando o desidratador para ligado. Snack de amendoim e chips de batata de beterraba. ligar o desidratador e aí ó a gente tem nossas balanças hidratadas a gente deixou elas umas duas horas e meia tá lembrando que elas têm que estar bem maduras e olha como elas ficam já com um aspecto bem mais desidratado né a casca é enrugada ela diminui de tamanho porque perdeu bastante da sua água mas então você já tem suas bananas prontos. Quer desidratar mais? Deixa mais uma hora, deixa mais duas horas. Quanto mais hidratado, mais doce vai ficar. Só que mais seco, né? Então você precisa repor essa água, causa hidratação. Já causa uma alteração mais prejudicial. Eu acho que assim fica fenomenal. E as bananas cruzidas. Vou pegar aqui uma e vamos descascar. Olha esse. Ela, ela sai daqui de dentro tão docinho, mas tão quente. Se você jogar canela por cima e consumir, juro. Parece que sai de uma panela mesmo, vocês não vão se arrepender, eu vou até beliscar uma dessas, hum. é uma das coisas mais simples de se fazer de forma crudívora e uma das coisas mais gostosas que tem Quer utilizar um, um desidratador? Quer uma marca que eu, eu, eu recomendo Depois de 12 anos crudívoros E há 7 anos ensinando a, a parte culinária 7 anos não, acho que são 9 anos ensinando a parte culinária A prática, estando na cozinha Tendo aprendido com os principais chefes crudivorismo do Brasil e do mundo Tendo uma vasta experiência não só ensinando como comendo Já que todo dia eu preparo minha comida crua Eu recomendo com convicção fortemente. Marca Pardal, New Hop, é um excelente desidratador para você ter em casa. Então, gostou do vídeo? Recomenda esse vídeo para os seus amigos, compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, nós temos cursos, retiros, palestras ao longo do ano. Os cursos são ao longo do Brasil. Os retiros são sempre aqui em Saquarema, no final de janeiro e julho. Temos um agora aqui no dia 25 a 29 desse mês de 2018. Aí temos o atendimento nutricional. Eu não posso, infelizmente, prestar online, só presencial. Mas eu presto aonde eu estiver no Brasil. Às vezes eu estou dando curso em outra cidade, então eu presto. Tem o um curso culinário online Vegan Fitness 2. Tem seis livros didáticos, saindo o sétimo, e uma vasta gama de material gratuito online, entre Facebook, Instagram, YouTube, o site cheio de artigos, sabe? Só não um aprende crudivorismo e nutrição vegana, quem realmente não quer? Então, muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima!